O Clóvis está brincou comigo assim: ah, mas não é nada de graça. Você, você, a, é, a anuidade do cartão você pagou. Só que, assim, a anuidade do cartão não está atrelada a milhas. A anuidade do cartão está atrelada a benefícios do cartão. Milhas não é um benefício do cartão. Milhas ou pontos você conquista no dia a dia. Realmente top demais. Muito bom. E de café da manhã de graça. Happy hour de. Eu jantei, jantamos eu e a de minha mãe. Cara, não gastamos um real aqui dentro do hotel. Muito top. Muito top. E só não me deram status maior aqui no quarto, porque nós somos em três pessoas. Se eu tivesse em duas pessoas, eles dariam um status maior no quarto. Esse quarto já é grande, top, né? E aqui a vista, cara, é do lado do shopping um shopping, um shopping aqui, o um shopping Geramar, Shop, eu sei, eu tô do lado do shopping, não, é outro shopping, então assim, e aí que eu fiz, eu, para não, não pagar estacionamento, eu aluguei o carro com milhas, Smiles, eu paguei 11 mil milhas Smiles, 11 mil milhas Smiles numa promoção há 15 dias atrás, eu aluguei um Cruiser, né? Automático, tudo. Deixei aqui no shopping. Praia Mar, top, Saulo. Sandro, obrigado aí, viu? Sandro, Sandro, perfeito. Então eu peguei uma, eu fui na localiza lá em Sorocaba, peguei esse carro com milhas, com milhas, Smiles. Deixei o carro aqui em cima do shopping, no segundo andar, no G2. No G2, deixei o carro. Cara, não paguei nada. Top demais. Uma maravilha. Um carro de graça. Uh, combustível deu quanto? R$85. Eu pus R$ reais de combustível R$ reais de combustível E os R$ 62 Então eu gastei 80 com 60 R$ reais né? Só Isso foi o que eu gastei para vir pra Santos Se hospedar nesse hotel Hotel top Leirei minha mãe no, no, no, no mar Minha mãe... Quantos anos você vai no mar, mãe? Quantos anos você não vai o mar? Você lembra? Quantos anos? Recife quando? Recife. Dois anos. Não, a minha mãe. Recife, você ma... lembra mãe? Você lembra Recife? Ó, a minha mãe é... tinha um sonho de conhecer o mar. E eu tive o prazer de levar ela pro mar lá em Rio de Janeiro. Depois ela veio aqui para Santos comigo. né? para Santos que ela veio, né? aqui não, né? Não Recife. Ela, nós levamos ela para Recife. Lá em Recife, ela foi no mar em Recife. E agora levamos ela no mar aqui em Santos, tá? E ficou toda boba, né? Porque é muito gostoso, né? Você pode o bem, né? Então é muito bom demais. Mas isso que eu falo para vocês, para vocês, tem essa oportunidade, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br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 Eu ganhei é, no cartão Marriott 90 mil milhas do próprio cartão Marriott que eu tinha naquela época. E conforme eu ia usando o cartão, eu ganhava milhas Marriott. Eu cheguei a ganhar 190 mil milhas no Marriott. 190 mil milhas no Marriott, com uma diária de 11, 11 mil milhas, você vê o tanto que eu posso me hospedar. Vamos arredondar que eu teria 10 mil milhas. 10 mil milhas para 100 são 10 diárias. O mais 9 são 19 diárias, então eu poderia naquela época, agora também, me hospedar em 19, mil, 19 diárias a essa quantidade de milhas. Então, o que o cartão americano me dá de benefícios é, o cartão, é os benefícios que o próprio cartão dá. Agora, milhas do TPC americano não está ligado à anuidade. Eu falei isso pro o Clóvis, e eu sou o Platinum Elite porque eu uso muito o cartão, o aplicativo Marriott. Né? Então, vocês podem ver, eu sempre estou mostrando para vocês hospedagem no Marriott. Cara, é esse hotel em Santos. Quem puder vir para cá, está é, uma quadra e meia da praia. Mas é, é muito top, tá? bom demais da conta. E falo para vocês, quem vier para cá tem certeza, não vai querer nem sair do hotel. O hotel é tão bonito, o bar é tão gostoso, a piscina é, é quente, fechada, coberta e aquecida e é tanta coisa bonita toalhas limpinhas sabe é muito top só quem tá aqui tem ó salão de jogos pra criança pinbolim, sinuca jo aqueles jogos que salão de jogos pra adulto aquela mesa que tem aquela você pega aquela bolinha joga, bate com a outra, faz assim ó, pá, muito da hora tem tudo nesse hotel muito bom mesmo café da manhã vou ver amanhã mas happy hour nota mil filé mignon Servir o filé mignon no Happy Hour. Servir o... É, como chama aquele... É? De docinho? Tapioca de dadinho. Tinha sobremesa assim, ó. Glamouroso, um Luxo. Tá? Gostoso mas Achei muito barato. Muito barato. 11 mil milhas. Não é nada. Tá? E amanhã a gente pega o Cruzeiro. Minha mãe pega o Cruzeiro. Eu vou orientar vocês depois como fazer para vocês ganharem também milhas. Fazendo direitinho o esquema para vocês poderem ganhar milhas com o Cruzeiro também. E essas milhas do Cruzeiro, aí você ou abate do valor para você concluir a sua operação, ou você faz uma compra de uma viagem com as milhas que você vai ganhar do Cruzeiro, tá bom? Meus amigos, sejam bem-vindos vocês, obrigado pelo carinho pela força aí.